Oi, tudo bom? Esse vídeo é sobre dúvidas sobre clareamento dental. É muito comum o paciente, às vezes, liga, passa e-mail, mensagem ou pergunta no próprio consultório e são várias dúvidas, né? Hoje uma dúvida muito comum é o clareamento a laser, né? É, o que é clareamento a laser? Será que precisa do laser? O que, é que acontece? Alguns anos atrás, talvez 10, 15 anos, o que era preconizado é que você deveria usar a luz em LED para gerar calor e melhorar o, a atividade do produto do clareamento e o laser ele atuaria como um desensibilizante né, para tirar um pouco a, a dor durante o clareamento. Bem, isso hoje em dia depois de vários artigos quase caiu por terra porque descobriu que o laser não tira tanto a sensibilidade e esse calor produzido para você ativar o produto acaba aquecendo muito o dente que pode gerar dor depois e algum inconveniente. Então hoje o, a técnica mais atual é você usar apenas a proteção na gengiva e nos tecidos que, do dente onde você tem dor, sensibilidade, e você fazer o clareamento só químico. Bem, a segunda pergunta, o clareamento dói? é usado um produto químico, né? um medicamento no seu dente. Então, como todo produto químico, uma medicação, até alimentação, você tem que ter a dosagem certa. Né? Então, o teu dentista vai controlar o quanto você está suportando e tem indicações de tempo para aquele produto. Então, pode doer, principalmente no primeiro dia, o dente fica um pouquinho mais sensível, mas se isso for controlado, você vai ficar numa boa aí com o seu clareamento sem sentir dor. Bem, a próxima pergunta né, é o clareamento caseiro versus o clareamento do consultório. O clareamento no consultório, o paciente vem no consultório, principalmente depois que faz uma boa limpeza né, para preparar a superfície do dente, você faz a proteção dos tecidos moles e das áreas sensíveis, o dentista aplica o produto químico no seu dente, normalmente peróxido de carbamida ou de peróxido de hidrogênio, e normalmente é deixado de 40 minutos a 1 hora no máximo, dependendo da, da sua, do seu histórico de sensibilidade, de alguma sensibilidade na hora do clareamento. O clareamento caseiro, o dentista prepara uma moldeira especial com nicho para colocar o produto e você usa um produto em menor concentração na sua casa, seguindo a orientação do dentista. A próxima pergunta é possível beber ou comer alguma coisa com pigmento depois do clareamento. Quando você faz um clareamento, você sofre uma microdesmineralização do esmalte. Isso é totalmente controlado, em custo-benefício, já foi provado que isso aí não te dá problema nenhum. Mas o que eu aconselho é sempre, antes do clareamento e depois do clareamento, se você tiver que comer ou tomar alguma coisa com pigmento, escova depois o dente e tenha um cuidado com fio dental também. A última dúvida que eu tenho aqui. O clareamento serve para todos os casos? Não serve. A gente tem que avaliar se realmente o clareamento vai servir para você. Algumas vezes já é indicado o uso de faceta, que você consegue uma, um melhor resultado de cor. Mas é importante você ir no teu dentista, diagnosticar a causa do, do, do, do escurecimento do teu dente e ver a melhor solução. Espero que tenha ajudado você. Estou aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca e nos vemos no próximo vídeo.